Com saia, vai parecer com a bruxa do 71? <risos> <risos> com a Xuxa? Como é que é a doença? Com aquela loira que foi?